Seja bem-vindo ao nosso canal Vida de Propagandista, eu sou o Celso Dias da Benchmarking e hoje nós estamos novamente com mais um convidado ilustre aqui, dessa vez José Luiz Oliveira. Seja bem-vindo José Luiz ao nosso canal e a esse vídeo, esse bate-papo vai com certeza ser incrível. Obrigado Celso, o prazer é meu em poder dividir um pouco da minha experiência com vocês. Que ótimo, olha só pessoal, hoje este convidado tão especial, que é o Zé Luiz, você logo vai ter acesso aí ao currículo dele. Com certeza você vai ficar impressionado com a trajetória de vida dessa pessoa. Nós vamos falar sobre o impacto da liderança no desempenho da força de vendas dentro da indústria farmacêutica, que foi onde o Zé Luiz mais se desenvolveu, onde ele tem uma vasta experiência aí de mercado e é sobre isso que a gente vai falar agora. Só que antes, eu queria te fazer um convite, que é, você já é inscrito no nosso canal? Vida de Propagandista é o canal mais completo sobre a profissão do país que sempre está aí trazendo novos temas relacionados a essa profissão, ensinando as pessoas que gostam, que desejam ingressar nesse setor o que é necessário para isso acontecer, mostrando para onde que a indústria está atendendo, está caminhando, o que, que é que a indústria precisa nesse profissional para amanhã e sempre, sempre atualizando você e trazendo dicas e ferramentas para você que também já trabalha no setor e quer se desenvolver. E agora também, você que é líder, você também tem mais um motivo para se inscrever nesse canal. E a partir de agora nós inauguramos e estreamos os conteúdos relacionados à liderança também. E estreamos com o pé direito. Não é verdade, Zé Luiz. Verdade. Show de bola. Olha só, pessoal, vamos falar um pouco sobre o currículo aí dessa pessoa que está aqui com a gente hoje, tá? Vamos lá, me ajuda, tá? Se eu esquecer de alguma coisa gerente regional hospitalar no laboratório L. Lili and Company, gerente de vendas no Tigre, gerente de marketing no Glicolago, indústria farmacêutica, gerente de produtos na Medley, olha aí, gerente de vendas no EMS, gerente nacional no laboratório fitofarma, gerente de vendas do grupo CIMED, sócio-gerente de uma empresa de turismos, e também gerente comercial de vendas, que agora está em transição de carreira e está fazendo uma linda transição aí, né é, Zé Luiz? É isso mesmo. Show de bola. Esqueci de alguma coisa? Não, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre essa tua história, essa tua trajetória, tá profissional, riquíssima, já foi até gerente nacional, gerente de produtos, então tem uma noção holística do que é a realidade da indústria farmacêutica. Como é que foi esse teu aprendizado relacionado à liderança na, no setor? Celso, é uma coisa bastante interessante. Isso me remete a muitos anos atrás. né? A indústria não tinha, não existia tecnologia, não tinha celular. Né? Nós vivíamos uma outra época. Né? Verdade. Quando o representante ainda pegava uma peça promocional, ficava diante de um médico lia o que estava na peça promocional, e o grande lance naquela época era falar para o médico que estava na peça promocional sem ler. E eu comecei a reagir um pouco a isso, né? eu tive alguns gerentes distritais que eram seguidores desse conceito, né? repetição faz faz receitar, né? mas tive um que me alertou e me chamou a atenção, falou assim, olha, está tudo errado. Então, Coisas muito pequenas, Celso, pinceladas, né? ele não era um supervisor, ele era um gerente distrital. Né? A diferença conceitual das palavras é né, muito clara, eu não vou olhar o teu trabalho, vou somar o teu trabalho. Né? Esse cidadão, eu vou citar o nome dele porque para mim é um mágico na indústria, não sei se está vivo ainda, mas chamava-se Amir Kals, né? um gerente distrital que mudou o meu norte dentro da indústria farmacêutica ao Trabalhar comigo comportamental. Porque a parte, a parte técnica e a parte de, de conhecimento, a parte de aperfeiçoamento, ela tá pertinente a você. Você vai buscar isso aí. Mas como você vai fazer com todo esse conhecimento que você adquiriu durante esse tempo? Como você vai usar? Né? Eu passei a entrar nos ambientes, isso não nem, nem sempre com o gerente sozinho. né? Comecei a analisar, o médico tá com o consultório cheio, tem cinco representantes, eu não vou falar com ele agora, vou conversar com a, com a recepcionista dele, vou ver qual é a hora que ele para e vou voltar aqui mais tarde. Eu visitava todas as farmácias independentes da minha área, todas, eu conheci o dono, conheci o balconista, conhecia todo mundo, eu sabia tudo que eles precisavam, eles me viam, não era, vamos tomar café, vamos bater um papo, então, eu comecei a abrir hospitais para vender, eu comecei a abrir farmácias de grande porte, com giro bom. Né? Eu comecei a fazer algumas coisas que não estavam dentro daquele quadrado inicial. Só talvez, por eu ter feito tudo aquilo que eu fiz, como iniciativa, como comportamento, como postura, eu tenha conseguido chegar a um cargo gerencial. E Você enxerga isso como sendo, se a gente puder definir uma competência... Isso tem traços de empreendedorismo? Porque é. não tem resposta. Não, não, você está encabeçando ali, não tem um, um, algo pronto, definido e há ali uma atitude de assumir riscos, de assumir responsabilidades. Eu me encaixo que, isso com... É, mesmo que tenha definido, Celso, todo líder tem que ser um empreendedor. Eu concordo muito com isso. Senão, não vai conseguir liderar. Né? E outra coisa, ele tem que ter um entendimento muito claro das pessoas, tanto as subordinadas a ele, como as que estão acima dele. Você tem que compreender muito a estrutura que está atrás de você, muito, muito, muito, muito. Que a empresa tem como missão, que cada gestor tem como fator primordial para a liderança. Né? Cada um tem um conceito sobre isso, a gente não deve se enganar. Cada um tem um conceito ainda sobre isso. Uhum. Ou seja, você está dizendo que não é trabalhar com o que deveria ser, porque isso pouco importa. Ah, o meu líder deveria ser uma pessoa mais, é, que ela fosse mais empática, não é. Então eu tenho que trabalhar que... com essa realidade que eu tenho e fazer o melhor com ela. Exato. Você tem, você tem que trabalhar com a realidade que você tem e Entendi. tem que ter na sua mente que se alguém mudar essa realidade, quem vai mudar é você, Uau. pelas suas ações compreendendo muito bem a sua estrutura, os seus colaboradores, sabendo que cada um deles é de um jeito, é uma pessoa. Né? Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Cada um deles está num nível proporcional, que é bem diferente, que não é o seu, mas que você quer que chegue a ser o seu. Esse é um bom gestor, que quer treinar os seus colaboradores para serem igual ou melhor do que ele. Mostra para ele, você não é capaz, você não é o, o, o gestor dele, não é o líder? Se você puder trazer uma mensagem para esses líderes, para os líderes de hoje, para que eles possam se destacar dentro da função deles, com os desafios com que eles enfrentam, com a realidade que eles têm na mão, qual é essa mensagem para esse líder que talvez precisa melhorar o desempenho, que precisa se renovar, ou talvez que ele está chegando agora. Porque você está recebendo agora esse desafio. Eu diria para ele que reavalie, reavalie a atitude. Né? E se nessa, nesse momento de reflexão sobre o que ele está fazendo até agora, ele não chegar em nenhuma conclusão, a primeira vez que ele se reunir com a equipe dele, faça a equipe dele avaliá-lo. Abra um espaço. Corajosa. É, abra um espaço para a equipe. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Abra um espaço para que a equipe avalie. É muito fácil isso. Isso é uma questão de confiança. Ele não está sendo nem maior nem menor. Ele está tá confiando na estrutura dele e está pedindo um feedback comportamental dele. Eu queria que você deixasse uma mensagem também para essa pessoa que deseja ingressar no setor. e Que... Talvez ela entenda que esse desafio, porque é um caminho, um canal comum para se ingressar, é como representante, é como propagandista. Mas, atrás desse desafio, existe aí a liderança na própria função, a necessidade de se reinventar, a necessidade de empreender, ainda como representante, e esse desafio tende a aumentar a partir do momento que ele vai crescer. Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa? A mensagem é a seguinte. Primeiro, é, busque o conhecimento do que realmente, realmente é a indústria farmacêutica e o que o representante farmacêutico faz no dia a dia da vida dele. É, desenvolva as melhores competências possíveis depois que você conhecer o que o representante faz, o que a indústria farmacêutica pratica. É um segmento Industrial que comercializa de uma forma diferente de todos os outros que a gente conhece no mercado. Né? Entenda que a vida não foi feita em dois anos ou três anos, se dê tempo para adquirir conhecimento, maturidade. Né? Então, ao ingressar na indústria, tenha paciência. Tenha paciência. E trabalhe não sai de para... esperar o médico, né? Não, não, não. não. Tenha paciência <risos> porque uma fila. Né? Você entrou agora, tem uma fila. O tempo dessa fila é o tempo para você melhorar todas as suas competências. Para chegar lá na cabeça okay. da fila e conseguir os teus objetivos. Não tenha medo de criar, de ter iniciativa, de modificar, de sair de dentro do quadrado. Sair de dentro do quadrado. Eu tenho 60 anos de idade e estou saindo dentro do meu quadrado. A gente também não pode se iludir. A indústria ela quer que o representante seja gerente, distrital, gerente regional. Ela quer isso aí. Quer que... Mandar ele para os Estados Unidos, para ele fazer gerência de produto nos Estados Unidos, vai para a Europa, tem a fábrica na Europa, eu te mandar para lá. É isso que a indústria quer. isso não vai ser pela formação dele, porque isso já está claro, está realizado. Vai ser uhum. pelas ações, pelo comportamental dele, pelas atitudes e pelas competências bem desenvolvidas. Excelente, excelente. <risos> eu queria poder ficar aqui ouvindo, na verdade, é, você agora, aí, o nosso inscrito no canal, você que nos acompanha sempre, tá vendo o privilégio que eu tenho de estar aí sempre conversando com o Luiz, conversando com todos esses gerentes que agregam muito, muito com a vivência, com a experiência, com a forma de enxergar toda essa realidade. E eu fico realmente admirado, me sinto privilegiado, tá? E eu quero te agradecer, Luiz, por, esse, por aceitar o convite de estar aqui, levando essa mensagem, tenho certeza que você aí gostou muito, e se você gostou, você tem que curtir. Curte, compartilha, divida isso com os seus amigos, e se inscreva aí no canal tá? e aprofunde para a gente poder passar para o próximo passo. Você que deseja realmente levar esse objetivo a sério de, ser, de se tornar um propagandista, um representante da indústria farmacêutica, diferenciado, capaz de gerar resultados, antenado com o futuro, de altíssima performance. Então, eu vou te fazer um convite nós da Benchmark temos um e-book, um e-book gratuito, que é o guia definitivo de como se tornar um propagandista. Mas não qualquer propagandista. Um propagandista como o José Luiz tem sido desde então, desde o início dessa carreira, que é um propagandista diferenciado, um representante que gera resultados, líder e pronto para tudo que vem por aí. Então eu quero te agradecer, meu amigo aceitar o convite, muito obrigado, espero que em breve a gente possa estar novamente batendo mais um papo aí e dividindo todo esse conhecimento aí com o pessoal. Celso, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e passando é, esse pouco de experiência né, que eu adquiri nesses anos na indústria, é, e... Tenham certeza, as pessoas que querem ingressar na indústria farmacêutica, que esse segmento é um segmento fantástico. Né? Uau! Show de bola! Pessoal, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Sucesso para você! Até mais! Um abraço, Luiz! Um abraço, ao é Sucesso!